É, e aí? Perguntinha. Por que, é que nós fazemos esse trabalho? Bom, uma boa pergunta. O termo porquê reflete dinamicamente interesses. E um interesse nunca é um interesse, é um conjunto de interesses. O conjunto de interesses pode ter vários padrões e várias motivações dentro de um interesse só. A palavra, o porquê você faz isso, tem é inúmeras camadas. E nós não temos tempo hábil para estabelecer essas camadas. E assim, e descrevê-las também. Dessa forma, temos uma grande limitação em dizer o porquê fazemos isso. Mas... Podemos dizer que é prazeroso ensinar e é gostoso expressar por esse meio os dados que geram uma experiência única de despertar, de esclarecer o funcionamento de si mesmo e a própria natureza. As propriedades da natureza, naturalmente, condicionam os fatores que naturalmente expressam as motivações de cada camada e cada fatoração que propõe ao ser, até mesmo por osmose, por instinto, por uma série de padrões e funcionamentos, certas ações. Isso, para nós, é um dos fundamentos que nos motivam. Essa experiência evidencia muitos dados, e ao mesmo tempo que vocês estudam, nós estudamos. Ao mesmo tempo que vocês estão aprendendo, nós estamos aprendendo também, pois é um cenário único. Ah. Outra pergunta do tema, nós somos experiências para vocês, não, experiências do, do jeito humano de dizer, onde há a, a posição de domínio quase que imperialista sobre o espécime a ser cultivado e assim estudado, não. Nós não temos o trabalho de cultivar, né? E não dá para dizer que um ser ciente que é ciente é um espécime, mas eles têm várias espécies de padrões e estruturas e fundamentos, são seres distintos, e não se cultiva nada, pois não se controla para o bem próprio, Qualquer tipo de vida, pelo menos, teoricamente falando, é assim. Eu sei que a interação humana não segue esses princípios e não estamos no momento de lidar com esse tema, uma vez que claramente temos temas mais urgentes. Então, não dá para dizer que é assim, ou é assado. Não é uma experiência de um cientista com um produto comportamental de uma espécime em cativeiro. Mas é uma troca entre as partes aonde há o um estudo das duas partes. Tanto é aqui se você não gosta de estudar, se você não gosta de multi-especialidades, você não está no lugar certo, né? Se você não gosta de referência, aferência, dinamismo, você não está no lugar certo. Ah, bom, já respondi essa, deixa eu ver a outra. Ah, sim. É, o que, que a gente ganha com isso? Bom... Já respondi no anterior, vou responder de novo. Nós ganhamos dados e informações que consideramos cruciais nesse momento único que o planeta passa. Hum, nós, nós vamos é, sofrer no apocalipse? Depende. O que é sofrer, né? Sofrer, tudo sofre, né? o pneu do carro sofre com atrito com o solo à medida que você está é, percorrendo, transitando em trânsito numa estrada ou numa rua. Então, o que é sofrer? Né? O sofrimento dado ao senso comum do termo é relativo e depende de cada um. É muito mais, está muito mais ligado a maturidade como o ser lida com as habilidades do aparelho psíquico do que as habilidades que o ser, é, e, ou do que o próprio Apocalipse em si. Apocalipse quer dizer revelação, e à medida que as coisas vão sendo reveladas, as coisas vão sendo expostas, há, sim, uma, uma sensação de perda, uma sensação de vazio, uma sensação de tempo perdido, devido à dinâmica de finitude que vocês, os humanos, vivem. Então, à medida que vamos revelando os padrões, o ser vai notando que viveu anos, né, décadas, de um jeito, que se tivesse essas informações, talvez não viveria. Isso é um ato duro, né, um golpe duro, é um golpe que pode, sim, gerar sofrimento, mas também pode gerar gratidão, né? E também pode... Gratidão pela informação, gratidão por estar apto a lidar com aquela informação. Porque a questão de estar apto, né? Ter direito à informação é de direito humano. Mas ser exposto a certas verdades nem sempre ah, é saudável, não é porque é do seu direito que é saudável, né? É do seu direito ir e vir, mas não é saudável ir e vir à noite sem os devidos equipamentos, numa temperatura baixíssima. Né? Não é, no estado de frio, não é saudável, mas é permitido, é possível. Tanto é que tem muita gente aí que anda de maneira é, estranha. Mas é uma questão de gosto pessoal, se né? Os estranhos deixe com os estranhos. Aí pergunta o que é ser estranho? É tudo que não me agrada estranho, por isso que é pessoal, entendeu? Mas eu permito que os seres vivam assim e as leis também, tá? Outra pergunta dentro do tema. Ah, se somos tão poderosos, por que, que nós não mudamos a coisa de cima para baixo porque nós respeitamos a lei do desejo né? o ser deseja aquilo conscientemente ou não conscientemente ainda é um desejo e o desejo não pode ser quebrado por seres cientes que são cientes e conscientes da do dinamismo dos campos tá ok um, os aspectos desse dinamismo evidenciam um, esse mesmo poder. Por que somos tão poderosos? Porque nós nos permitimos vivenciar experienciar coisas com dados e informações que são benéficas a nós. Poder é mediado pelo egoísmo. Seguindo este mesmo princípio, podemos nos posicionar de modo a estabelecer o um modelo de vida. Então, eu tenho um modelo de vida que eu exponho por meio das palavras que aqui são descritas. E o jeito que eu vivo a vida evidencia o meu poder sobre a vida, a minha liberdade sobre a vida. E as informações que eu exponho, da forma que eu exponho, com a estrutura cognitiva que é a exposição, eu comprovo esse poder. Agora, se você deseja fogos de artifício, piruetas e efeitos visuais e sonoros, você não está apto para o poder que eu estou propondo. É uma verdade. Claro, você se você deseja viver bem, com prosperidade, com as coisas que você deseja, de maneira saudável, é evidente que você vai expressar, fundamentar quem você é e quem você está. Onde está e para onde está e para onde vai. Então é isso, paz e depois a gente responde mais perguntas aí para vocês.